Oi amigos e amigas do Facebook, como vão vocês? É, hoje eu tenho um assunto de extrema importância extrema importância mesmo para todos nós É uma técnica para a sua visão, para os seus olhos, para a saúde dos olhos, da visão O que acontece então? Acontece que com é, o desenvolvimento das telas que ocorreu uma melhoria, uma melhoria quando aquelas, aquelas, mo, aqueles monitores eram de tubo, aqueles monitores de, de tubo, havia naqueles monitores uma intensidade de radioatividade imensa na visão, sabe? Quando houve a mudança do tubo para o LCD e para o LED, houve uma melhora significante para a nossa visão. Ocorre que hoje em dia a gente fica assim, horas e horas na frente do computador, profissionais, pessoas que, que curtem, é, crianças que jogam jogos, videogames, é, parte de Facebook, é, zonas sociais, trabalhos em CorelDRAW, em AutoCAD, trabalhos que necessitam de assim, detalhes visuais, que você precisa ver coisas pequenininhas, e você exprime muito a visão, é, esforça muito o canal da visão. E a radioatividade mesmo desses monitores de LED, ela é altamente prejudicial. Eu mesmo já estava sentindo, há uns dias que eu venho sentindo problemas na minha visão, que eu nunca tive antes, nunca tive antes problemas na visão, e eu estava sentindo problemas sérios na minha visão. Ocorre também que com o desenvolvimento dos monitores e também quando houve assim uma, uma melhoria de preço, a, a, ocorre que as pessoas começam a comprar monitores maiores. E os monitores maiores, eles mesmo de, de LCD, LED, eles têm uma intensidade muito forte. Às vezes precisa de um, um monitor grande, porque você quer ter uma tela grande para o seu trabalho, para de, mais detalhes na área de trabalho. E isso entra, ou sai uma radioatividade daquela tela em direção ao canal ocular tremenda, ferrada mesmo. E já estava me prejudicando, tanto que hoje, eu entrei na internet para procurar um óculos, que é, tem um óculos para o computador, que é um óculos que ele é muito bom, é um protetor de UV. É, ele é transparente, mas é, ele protege de raios ultravioleta e de, também de radioatividade. Né? Eu comprei um, eu paguei acho que 8, 10 reais, eu comprei em Hong Kong, eu tô, comprei hoje porque eu não estava... Mas daí eu comecei a pensar sobre o caso, meditar sobre como eu poderia também fazer para melhorar esse, esse ponto aí da, da visão. está realmente estava me ferrando. Ficou horas por dia. Então, a ideia é a seguinte. Prestem bem atenção porque quando eu fiz isso, melhorou na hora. Melhorou na hora o meu, o meu sistema de visão. A minha visão já ficou ótima na hora. que eu fico às vezes oito horas na, na, na frente de uma tela vendo detalhes muito pequenininhos. E melhorou na hora com isso. Veja bem, do canal do monitor do, do, do, da tela do monitor, sai na tua direção luz. E se você jogar uma luz contrária à luz, eu quero que você entenda, se você jogar um foco de luz contrário à luz que está vindo na tua direção, ela faz um bloqueio dos raios ultravioleta. Então, a técnica é essa, ó. Foi essa técnica que eu pensei, testei, ó, e deu certo. Ó. Então, eu já tinha essa luminária aqui. ó. Tá vendo? É uma luminária de pedestal, mas você também, se não tiver uma, você pode montar um lance parecido e jogar um foco de luz na tela do computador. Porque a luz que está saindo aqui, a luz que está saindo aqui na tua direção, aqui está saindo uma outra luz naquela direção. E a luz... Ela tem contraste com a própria luz. Então, a luz, ela tem um contraste com a luz. Então, se eu jogo um foco de luz em cima de um outro foco de luz, eu faço uma, um retrocesso da luz que está vindo na minha direção. Eu faço um bloqueio da luz que está vindo na minha direção. Eu faço uma neutralização da luz. Porque a luz contrasta com a luz. Então, é muito interessante esse processo, ó. Pra mim deu certo, eu já percebi na, na minha visão, ó. Eu vou por aqui, ó. olha, eu tenho que falar, a luz tem que ser leitosa, tá? Tem que ser, eu vou apagar aqui para vocês verem. A luz tem que ser leitosa, tá vendo essa luz leitosa? Eu pus um LED, assim, um globo de LED. E tem que ser um bom LED forte, assim. Isso é uma coisa forte. Esse aí deve ter uns 300 lumens, assim, 200 lumens, assim. Isso é uma coisa forte. Se for lâmpada normal, assim, eu coloco uma lâmpada, assim, de uns 60 watts. Em direção da tela. E leitosa. E ela tem que ficar numa altura que não dê reflexo na tela. Então, por isso que eu coloquei essa luz assim em cima. Assim, ó. Porque quando eu estou sentado aqui, ó, a minha cadeira fica aqui. Ó. Deixa eu pegar uma visão geral aqui. Isso é muito importante, hein, gente. Ó. A minha cadeira está aqui. ó Então, como eu coloco ela em cima, o meu olhar não dá um brilho de reflexo na tela. Então, não fica aquele brilho no meu olho também tem isso então ela tem que ficar nessa altura mais ou menos o, o foco dela tem que estar tá apontando para o meio da tela tá vendo então aqui ó o foco da luz ela tem que vir para cá para esse centro aqui ó e tem que ser forte e tem que ficar nessa posição para não vir brilho no seu olho então quando você acende mesmo aqui ó desligando aqui ó, a a energia a tela aqui parece clara mas quando eu sento agora, eu, a minha visão ela está muito melhor. Minha visão está muito melhor. Eu digo para vocês que eu fiz o teste comigo mesmo. Acabei de fazer o teste e estou me sentindo muito bem. assim. Então eu decidi gravar esse vídeo porque a visão é importantíssima. E eu, eu faço isso quando eu percebo uma coisa legal para mim. Eu também quero para você. Que é o meu jeito. Nesse ponto, a visão é uma coisa sinceríssima. Então, tá aí, ó é um lance aí que vai ajudar muito na hora do videogame que as pessoas ficam horas no videogame vai ajudar também muito assim para os profissionais liberais que trabalham com autocad, com designer gráfico é, photoshop, é, é, website, masters e tal programadores e tal e vai ajudar muito também quem fica horas na frente do facebook em zonas sociais, fazendo publicidade ou com amizade em bate-papo Vai ajudar muito assim, para quem digita muito texto durante muito tempo. Porque hoje as pessoas ficam às vezes 8 horas na fim do tela Então, olha, isso é muito legal, hein. Sem brincadeira, pessoal. Isso aqui é, é para partilhar. Isso sim tem que partilhar. Isso aqui eu fa faria questão. Porque quem assistir, compartilhe isso aqui. Faça, compartilha isso aqui para fazer uma, uma, uma disseminação da ideia. Porque é muito bacana, ajuda muito. Eu já estou com muito melhor. Eu estou tendo dor de cabeça... Minha visão começou a ficar mais fraca, começou a enfraquecer minha visão. Porque a visão é tipo um, é uma pequena lanterninha que a gente tem. O cérebro ele é um concentrador de energia que emite, pela concentração do núcleo do cérebro, ele emite uma onda de energia pelos canais oculares que saem para fora. Só que essa energia é muito tênue. Essa energia que sai dos olhos para fora é uma luzinha. Só que ela é muito sensível. E quando vem uma luz muito forte de fora para dentro, ela fica se esforçando para sair. E ela vai sendo empurrada para dentro de novo. E a, a visão é uma coisa que é de interior para exterior. Então quando vem um foco de, de, de luz muito maior da parte exterior para dentro dos seus olhos, ela evita que aquela energia que você está tentando saia. Com isso dá cansaço, dor de cabeça, cansaço mental, porque você fica esforçando uma saída de energia dos seus olhos e está entrando uma energia muito maior em contrário. Então... O lance é esse, manda ver, faça isso, se você puder, tiver dinheiro para comprar um lance desse aí, um pedestalzinho desse aí, compra, se você não tiver dinheiro, arruma uma outra técnica, todo mundo tem criatividade, arruma uma técnica, coloca uns spots, um spot, mas faça isso para o seu filho, para a sua família, porque vale a pena, a visão é, uma... é algo sagrado, vale a pena. Então um abraço, igualdade para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.